Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é Como eliminar o estômago alto depois dos 40 anos? Ai, professor, sabe, eu não sou barriguda, mas eu tenho estômago alto. Minha barriga cresce aqui em cima, que ela fica bem alta, e me incomoda muito. Me conta, 15. Crises alto deixa comigo quais exercícios você deve fazer para eliminar o estômago alto você precisa entender o que é o seu estômago alto estômago alto não significa que seu estômago é grande, que seu estômago é estufado, que seu estômago está lá em cima causando esse volume. Estômago alto é gordura visceral localizada na parte alta do teu abdômen ou da tua região da barriga. Gordura visceral, como eu expliquei na semana passada, gordura visceral é a gordura que há entre os seus órgãos, e sua parede abdominal, então não é aquela gordura que fica para fora onde você consegue pegar, não, é uma gordura localizada na parte de dentro da região do seu abdômen, então essa gordura localizada na parte de dentro, porém você, ela acabou sendo localizada na parte mais alta do teu abdômen, é quem dá o formato da barriga de estômago alto, aquela região mais alta. A partir disso, você consegue identificar que estômago alto é gordura localizada na região do alto do abdômen. Então, estômago alto é causado por gordura na região alta do abdômen. Estômago alto é gordura. Não existe nenhum exercício específico para trabalhar e diminuir o estômago alto. Existem exercícios específicos para eliminar gordura e é disso que você precisa. E se você tem 40 anos ou mais, você vai precisar do que eu vou te falar agora. Não interessa se você tem bastante gordura em toda a região do corpo ou se você é magro ou magra no resto da região e tem apenas estômago alto. Para eliminar esse estômago alto, você vai precisar de exercícios em alta intensidade que acelere o seu metabolismo junto com a alimentação apropriada para que você possa é, eliminar gordura, acelerar o seu metabolismo e eliminar gordura. E os principais exercícios para fazer isso são polichinelo, agachamento, flexão de braço, corrida intervalada, bicicleta em alta intensidade, burp, puxadas, remadas, todos os exercícios que trabalham vários grupos musculares ao mesmo tempo e tenham uma intensidade, tanto muscular quanto cardiovascular. E esses exercícios têm que estar programados dentro de treinos em alta intensidade, como... Musculação em circuito, hit, sendo na esteira, bicicleta, elíptico, na rua, não importa. Ou circuitos ou hit em casa, não importa onde você faz, o importa é como você faz esse exercício? Essa combinação de exercícios em alta intensidade que vai transformar o seu metabolismo lento depois dos 40 anos em metabolismo acelerado e queimador. E como eu já falei, junto com uma alimentação equilibrada junto. Alimentação equilibrada não significa dietas malucas ou parar de comer. É uma alimentação com o que você gosta, de forma saudável, que leve um leve balanço calórico negativo, que você coma menos do que você gasta. Dessa maneira, você consegue eliminar o estômago alto com eficiência e rapidez mesmo depois dos 40 anos. É só você acelerar o seu metabolismo e equilibrar com a sua alimentação. E se você tem alguma dúvida, entre em contato comigo, conta qual é a sua dúvida para que eu possa trazer aqui como tema para você. Fechado? Um abração e até a próxima!